Da pedra eu irei construir a minha igreja e as portas do inferno não. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, Outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas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 Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pedro e Paulo Dois homens completamente diferentes Que também por caminhos diferentes Encontraram o Senhor No entanto, há algo em comum entre eles, a paixão por Jesus. E a liturgia de hoje vai nos apresentar, na primeira e na segunda leitura, a paixão também de Pedro e Paulo. Homens que se consumiram pelo reino de Deus. Pedro, pescador, homem simples, que rude acaba em alguns momentos sendo um tanto impulsivo, mas ao mesmo tempo é alguém forte na fé. E é chamado por Jesus hoje como pedra. Mesmo com aquele temperamento, o Senhor enxerga algo virtuoso nesse homem e o forma como apóstolo. Aquele que depois se torna enviado. Paulo, erudito homem de profundo conhecimento que estudou na escola de Gamaliel, alguém que, muito zeloso pela fé, acaba se equivocando, imaginando que os cristãos são uma ameaça à verdadeira fé. E depois de um encontro com Jesus, ele percebe que o Senhor se encontra na comunidade dos cristãos. O Senhor tem misericórdia de Paulo e torna este homem um grande pregador, não apenas um orador como já era, mas um mensageiro que vai agora transpor os horizontes, levando a palavra por vários cantos. Pedro e Paulo, homens de fé, homens que tinham a sua história, e essa história foi atravessada pelo amor de Deus. Pedro é aquele que hoje, na primeira leitura, está preso. Esta é a consequência do anúncio. No entanto, Pedro é aquele que é visitado por Deus através do seu mensageiro, o anjo. Pedro dorme. Por quê? A confiança dele está depositada no Senhor. Ele já não dorme como lá no jardim de Getsemane, quando ele acaba até mesmo cochilando um pouco né, com os demais apóstolos que acabaram dormindo mesmo. Não, agora, neste outro momento, ele dorme porque tem um coração sereno, a paz está no seu interior, sabendo que o Senhor não o abandona. E Deus então intervém e faz com que Pedro seja liberto. De quantas coisas precisamos também nos libertar? Quantas correntes nos prendem? Para servirmos a Deus, é preciso também deixar-nos libertar de tantos vícios, de tantas manias, ou até mesmo do nosso próprio orgulho. Pedro faz esta experiência de fé e com coragem continua o seu caminho. Paulo é aquele que hoje nos fala do fim da sua jornada, ele já começa a perceber no cansaço, com o passar da idade, que ele está completando a sua missão sobre esta terra. E ele chega à conclusão com muita humildade, combati o bom combate, eu conservei a fé. Paulo chega a comparar a sua trajetória ao que acontecia nos Jogos Olímpicos com os atletas. Que tinham como prêmio a coroa de louros. Que equivale hoje a uma medalha de ouro. Mas Paulo chega à conclusão de que a coroa que ele conquista é a eternidade. É o reino dos céus. Numa outra passagem, Paulo vai chegar à conclusão de que tudo mais acaba sendo lixo perto da riqueza que Deus lhe concede. É um homem que agora na fidelidade ao Senhor tem uma visão mais plena. Ele que recuperou a vista depois que fez uma experiência com Jesus ressuscitado, vê agora com os olhos do mestre. Também nós precisamos aprender de Paulo que a glória não será alcançada por nós nessa terra, de que vale status, elogios, aprovações de todos, reconhecimento. Se nós não alcançarmos a eternidade, o nosso maior prêmio está justamente naquele que já foi alcançado por Jesus Cristo a nós a vida eterna, Pedro e Paulo, duas colunas que sustentam também a igreja, Pedro com a autoridade que lhe é dada, Paulo com o espírito missionário por meio da pregação, nós vemos Pedro que hoje é o Papa Francisco, a quem nós devemos também obediência, a quem nós devemos respeito, porque a própria palavra diz que o Senhor deu a chave do reino dos céus a Pedro. E nós vemos ao longo da história tantos sucessores deste homem até chegar a Francisco. Quando você vai viajar, você dá a sua chave da sua casa para qualquer pessoa? Não, é para alguém de confiança, não é? O que Jesus faz é justamente isso e as chaves aqui simbolizam a autoridade que Pedro, que o Papa tem de ligar e desligar as coisas na terra, não por si mesmo, mas porque ele é enviado de Deus. E ainda que sendo um homem pecador, que também se confessa, é alguém que é revestido da graça de Deus. Essa é uma verdade de fé, é um dogma. O dogma da infabilidade papal, que em termos doutrinais, o Papa é infalível, ele não erra. Por que isso? Nós acreditamos que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, feita de homens pecadores, ela também é conduzida pelo divino, pelo próprio Deus. E nós acreditamos nas palavras, aliás, na palavra de Cristo, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. O mal não pode se sobrepor a esta igreja. Nós queremos firmemente. E é por isso que queremos também seguir a exemplo de Paulo. Paulo que muitas das vezes foi maltratado, enfrentou muitas contrariedades, é um homem que teve experiências de rejeição mil mas é aquele que vê em Jesus Cristo a razão da sua vida. Ele sabe em quem ele colocou a sua esperança. Tanto é que nós vamos ver que na paixão destes dois homens, Pedro é aquele que morre crucificado. Não se achando digno de ser morto como o mestre, ele pede então que o crucifiquem de cabeça para baixo. Paulo é aquele que que morre decapitado, perde a cabeça por Jesus. Pedro é alguém que num dado momento chega até mesmo a fugir da cruz, quando diz mestre, não é necessário fazer isso, quando Jesus fala que está indo para o um caminho de cruz, ele depois vai se convencer de que a sua vida deve se consumir e ser entregue como do mestre. É por isso que no final da sua trajetória terrestre, ele também se assemelhando a Jesus, se dá por Deus e por toda a comunidade. Paulo é aquele que perde a cabeça literalmente, e podemos dizer também, perde a cabeça por Jesus, porque ele ama tanto o mestre, que as demais coisas já não passam a ter a mesma importância para Ele. Quantas vezes nós perdemos a cabeça, mas por outras coisas. Quem sabe quando nós nos encontramos indignados, não é? E até mesmo levados pela emoção, somos impulsionados pela raiva. Quem sabe, por conta de alguma paixão, já não me refiro mais àquela paixão, como a de Cristo que é entrega, mas aquela paixão que nós nos deixamos envolver, nos deixamos seduzir. Por tantas coisas ilusórias, Paulo nos mostra como nós devemos realmente nos perder em Deus para nos encontrar. Pedro mostra que, embora não sejamos dignos do Mestre, nós podemos também doar a nossa vida como Ele. Grandes homens que nos mostram o Evangelho através da sua vida. Queremos hoje louvar e agradecer a Deus por fazermos parte desta igreja santa, católica, apostólica e romana. E queremos ver nesta cor vermelha da liturgia que representa o sangue destes dois homens que regaram as sementes que foram depositadas no coração de muitos cristãos até chegar a nós como verdadeiras testemunhas. São os mártires. E mártir quer dizer testemunha, como Pedro, como Paulo. Que nós também, cada qual com o seu jeito, a sua personalidade, com o seu grau de instrução, com a sua maneira de ser, possamos buscar uma vida de santidade e saber que o Senhor, como confiou Paulo, é aquele que está ao nosso lado quando temos fé e jamais nos abandona. Ele nos envia em missão, Ele nos chama a ser igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.